Fala, fala, galerinha! É só, Eu sou a Norberta, cara. esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio fazer a tag da Roleta Russa, mas de uma maneira um pouquinho diferente. pensar no vídeo de hoje? fone de ouvido. Hum, o que será? Okay. É o seguinte, a gente, há um tempão, algum inscrito falou, ah, faça uma tag da rolanda russa, só que bateu um pouco de medo. O que, que é essa, o que, que é essa tag? O que, que é isso? A gente vai escolher alguns livros que a gente não tem vontade de ler. Assim, não tem, não, tem, não tente, quer nenhum. ler. Só que tá parado no nosso estante e a gente tem medo. Não sei, tem medo, não quer, não... Gosta, acha que não, não vai pra frente. Então a gente vai escolher alguns, só que a gente vai fazer assim: fazer sete que a gente não quer e três. Quer. A pessoa vai colocar um fonezinho, vai escutar uma musiquinha bem altinha E a gente resolveu mudar, adaptar pra aquela brincadeira do sim e do não Então quando a pessoa levantar a mão, vai fazer a pergunta, vai levantar a mão E o outro vai responder se quer ou não aquele livro E no final a gente vai saber É uma maneira diferente, é uma maneira que a gente não precisa ficar sofrendo Porque tá com o livro encalhado o Porque eu fico eu sofrendo Eu fico sofrendo Eu a lágrima escorrendo Mas vamos ver o que, que vai dar, né? Tu que vai começar ouvindo Por quê? Não, peraí, calma okay com o treinamento faz aquele joguinho Joken Pop é um campeonato Jockey <risos> Pop <risos> <risos> ai ai ganhei, <risos> ganhei aí eu vou começar né inclusive obrigada produção aí pelo Fone Vou botar a minha playlist de 2016, tô falando alto. Que delícia, sentiu inveja, ele ficou zangado Vamos lá? Inclusive, beijo Livre aqui, né? Já já tá chegando, hein, amiga? Eu acho que foi um sinal aqui ó, a nossa música. O quê? nós. Nice. Tá me ouvindo, Carol, daí de trás? Tem que falar a verdade. Hein? O quê? <risos> Não tá me não? Não. O primeiro livro que Carol vai ler vai ser Caminhos da Liberdade. Não faço ideia de que livro seja esse, não faço ideia de que livro seja muitos dos que tem aqui, mas é Caminho da Liberdade. Carol, você quer ler Caminho da Liberdade? Sim. Parece que ela vai ler esse livro, parece que ela vai ler. Mas, Carol, eu lhe pergunto: mais um livro que ela não quer ler. Você quer trocar Caminhos da Liberdade por O Oceano no Fim do Caminho? Não. Não quis trocar. Você quer trocar ele por... Laranja mecânica? Não. Não quis trocar não, viu? Agora eu vou jogar o livro que ela... Não, vou jogar mais um livro que ela não quer ler ainda. Será que ela vai querer ler... Quer trocar Caminhos da Liberdade por Comer, Rezar e Amar? Sim. Trocou. Ah dá um nervoso isso. Agora esse livro aqui. Você vai trocar Comer, rezar e Amar por Planeta dos Macacos? Não. Não quis trocar. Falar baixinho porque a música agora ficou mais baixa um pouco. Agora eu vou jogar o livro que ela. um dos livros que ela quer ler. Você vai trocar o Comer Rezar e Amar por Cartas Extraordinárias. Não! Ah, que peninha, né? Agora não tem mais jeito. Você vai ter que ler um livro que não quer. Vai trocar ele por Dália Azul. Sim! Tá bom então. Você até agora vai ler Dália Azul. Mas vamos fazer a última troca. Você vai querer ler Dália Azul ou Crepúsculo. Você troca o Dália Azul por Crepúsculo. Ai, meu Deus. Sim. Tudo bem. Temos um livro vencedor que Carolina vai ler em 2017. <risos> Calma, se Acabou, e o livro que você vai ler em 2017, que foi escolhido e trocado várias vezes, né? Dei várias oportunidades a você, não escolheu bem o que... <risos> Porque a pessoa fica escutando a música, eu, eu queria contar quantos não, e quantos não a gente tinha falado, mas não adianta Você teve a oportunidade de ler Cartas Extraordinárias, mas você infelizmente não o lerá. Você vai ler Crepúsculo em 2017. <risos> Aceita <risos> e vai na frente Ai meu Deus, tudo bem, foi presente. Amiga minha me deu, gente. E tudo bem, eu acho que 2017 acho que é um bom. Vai dar bom. Vai dar bom, vamos ver. Vou falar bem baixinho porque na rua tem de sol são boa. O quê? É. Curtindo como muitos também, curtiram em 2016. Tá no máximo? Tá no máximo? Fala de novo? Tá no máximo? Não tô ouvindo, não. Tá no máximo? Tá no máximo... O meu tá no máximo. Tá. Ele tá, ele, ele tá gostando. Ele tá gostando. Vamos lá. O primeiro livro que eu vou ter, dar vontade pra ele, sabe o que vai ser? O livro que eu dei de presente a ele, oh, ele não, ainda não... Não, não, <risos> <risos> Cantar não, né, amigo? Eu dei dois mil e <risos> não é espaço a ele. Há uns dois anos ele nunca leu. Você quer ler ou não? NÃO! Eu dei a chance, ele tá... Eu não vou dar mais presente. <risos> Norby, não canta! É muito boa essa música! Admirável Mundo Novo, você quer ler ou você não quer ler, Norby? Sim! Hum, muito bem, muito bem. Admirável Mundo Novo, por enquanto. Mas eu vou dar a oportunidade dele de trocar. Você quer trocar por Kisama? Não! Ele, ele quer, ele, ele quer muito continuar muito mesmo, tempo. então tudo bem, vamos pra frente. Mas, que tal trocar Admirável Mundo Novo por A Última Dança de Chaplin? Sim! É uma pessoa fácil. Então vou, vou dar uma chance. Você quer trocar a última dança de chaplin por toda luz que não podemos ver? Não! Ele que disse, né? Você quer trocar a última dança de chaplin por O garoto no Convés? Sim! Hum. Tudo bem. Peraí, peraí, que acabou a música. Foi boa, viu? Mas ela tá tão rapidinha. Eita! Uh! essa música é muito boa. Eita, como gostou. Tá, tudo bem. Mas eu também não vou parar de ser boazinha, porque agora eu tô confesso, é um, um livro muito fácil. Todo mundo quer ler esse livro. Eu quero saber se você quer trocar esse livro por Onde Termina o Rio. Sim! Hum... Parece que se deu mal. Meu Deus. Tá, você uso eu, eu, eu, eu, uma última chance que eu vou dar aqui. Última chance, última chance. Você quer trocar Onde termina o Rio por Dance, Dance, Dance? Sim. Hum, então temos um livro já. Acabou. Uou, uou. É ótimo, acho que que deu. eu sou Acho que deu, não, obrigada. Que <risos> que deu. <risos> Obrigado, tá ótimo. E em 2017, meu e querido, isso, você, é que você vai ler. Dança, dança, dança. Exatamente. Não, de Deus. Foi uma peleja de 2016, 2017. Vou ler esse livro. É, pois é, pois vai sair. Em me tem que sair. Eu fui atrás de uma indicação na livraria. Pior que eu falei disso aqui no canal. Aí falei, o vendedor me deu a indicação desse livro. Eu fiz vou ler. Ai, aí foi. nunca teve vontade. Não tem é nada de indicação, né? Então vai ter que ler agora, querido. Vai ter que Ai, ler. Então, vai frente. ter que ler. Um dia. Vocês gostaram do, desse formato novo? Porque a gente deixou super inovador. Me assim, disse? Bem ficou Bem divertido. A gente deixou. Aí. Então digam aqui embaixo um livro que vocês botam de meta. Porque vocês Isso. rolaram muito e vocês colocariam assim na roleta russa pra ter que ler. Né? Tipo, não ler esse livro, não tenho vontade, mas esse ano tem que sair. Vai ser o meu mesmo? O seu livro é Crepúsculo. Vai que chance, você vira gente. uma fã. Vai dar uma naíbe capa. É um pouco difícil, mas... É uma coisa que mas... assim não faz possibilidade, mas... Não, mas não dá uma chance, né, gente? Certo. Se gostou ah. do vídeo, não esquece de curtir e deixa um comentáriozinho com um livro que você não leria, só que já, você já pode comentar já pensando em ler também, né, pra acompanhar a gente aí nessa, nessa meta. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Ai, ah, eu quero testar a vida! Do jeito que ele é, ele vai escutar o que eu tô falando, porque ele é a pior pessoa, ele vai escutar. Porque a audição desse menino é uma coisa sensacional, que eu não entendo, porque ele fica escutando... Tu tá falando mal de mim? mim? Uhum. Não Dá é pra ouvir não, né? Não, não. Não ouvi nada que você disse. Que bom. Então ele tava fingindo. Não ouvi, juro.